Êxodo 24 9 em diante amém eles subiram e subiram Moisés e Arão e Nedade e Amiru e setenta dos anciões de Israel e viram a Deus de Israel sobre cujos pés havia uma com pavimentação de pedra de Zafira que se parecia com o céu na sua claridade ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. porém eles viram a Deus e comeram e beberam então disse o Senhor a Moisés sobe a mim ao monte e edifica lá, datei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinar. Levanta-os, levanta-se, Moisés, com Josué, seu servidor. E subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: Esperai-nos aqui, até que voltaremos a vós, outros. Eis que Arão e Ur ficaram convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles tendo Moisés subido uma nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e a nuvem o cobriu por seis dias ao sétimo dia do meio dia da nuvem do meio da nuvem chamou o Senhor a Moisés o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cinto do monte os olhos dos filhos de Israel Moisés entrando pelo meio da nuvem subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites Amém Amém I want you to notice something I Quero que você perceba algo This is the first time essa é a primeira vez that God que Deus permitiu to come up into his que pessoas de Israel pudessem chegar na presença dele Now, they were allowed all the way up, eles não eram permitidos que subissem but they came partially up. eles podiam ir parcialmente aos mas somente 70 anciãos Aaron. Arão e seus dois filhos and there God visited them. e lá o Senhor os visitou and they saw God. e eles viram a Deus they saw the pathway that God walks on. eles viram o caminho que o Senhor caminha they saw the body of heaven. eles viram o corpo dos céus Very clearly. muito claramente e aí o Senhor chamou Moisés até o topo da montanha e a glória do Senhor veio sobre aquele monte durante 40 dias agora os 70 ancianos foram privilegiados de ver a Deus To see the heavenly realm, Eles foram privilegiados de poder ver o que é a atmosfera do céu. E o Senhor falou, esperem aqui e que se alguém precisar de alguma coisa, men, nós temos dois homens down there, lá embaixo ask, e eles podem pedir, for you, mas vocês stay here, fiquem aqui until I come down. até que eu retorne, até que eu desça. God, God Agora Deus estava com Moisés para que pudesse contar para ele tudo que havia no seu coração. God takes his time. Deus toma o seu tempo mas nós como como seres humanos não queremos tomar esse tempo as pessoas vivem pelo tempo e estão tão condicionados a viver com o tempo por causa do trabalho dos estudos que eles fazem o mesmo com Deus I'll give God 15 minutes. Eu vou dar 15 minutos para Deus I'll give God 40 minutes. Eu vou dar 40 minutos para Deus But Moses had nothing else he wanted to do Mas Moisés não tinha nada mais que ele quisesse fazer But to be in that glory cloud. Mas estar naquela nuvem de glória in the presence of God. Na presença de Deus eu não acredito nem que ele tenha comido ou bebido alguma coisa enquanto estava lá depois que ele deixou os anciãos e ele falou estritamente para eles fiquem aqui o Senhor falou aos seus discípulos uma vez Meet me me encontre comigo na Galileia. And had to wait there. Eles tinham que esperar lá. He told them again later. E ele falou depois mais tarde novamente. Fiquem em Jerusalém until you have the power. até que vocês recebam o poder. A Bíblia que eles estavam lá reunidos juntos. Waiting on God. esperando no Senhor. This is something the church has lost. Isso é algo que a igreja perdeu. They like fast food. Eles gostam de fast food. Like to be done quickly. Eles gostam que as suas roupas estejam prontas rapidamente. The to go Eles querem que o trânsito rapidamente. Because we look at time. Porque nós estamos olhando ao tempo. E por causa disso, the Nós perdemos a arte de esperar no Senhor. E quando você perde isso, você perde Deus. Nós precisamos aprender a ficar claros, quietos, and escutar a Deus por horas, ou adorando, the word. ou lendo a palavra, But what we do, mas o que nós fazemos, is when God doesn't do something a certain time and a certain way. Quando Deus não faz algo num tempo que nós achamos ou do jeito que nós achamos. We reach into our own creativity Nós buscamos na nossa própria criatividade para trazer respostas às nossas orações, para fazer o trabalho que é de Deus. And God has not spoken. E Deus não falou nada. Eu conheço um homem nos Estados Unidos. Big, big church. E tinha uma igreja muito, muito grande. And, God, uh, and God spoke to this man. E Deus falou com esse homem. He said, "You don't have what I want you to have." Ele falou para ele: você não tem o que eu quero que você tenha. He said, "I want you to leave your church." Ele disse: esse homem cara que você deixa a sua igreja desista entregue ela para outra pessoa. Wait on me. E Ele he was, he was era. Ele era metade chinês por causa do seu nascimento. He went to China. E então ele foi para a China. I think he was there several years. E eu acho que ele esteve por lá por alguns anos. On God. E ele esperou no Senhor então Deus o trouxe de volta aos Estados Unidos e ele iniciou ali então uma nova igreja e novamente essa igreja era muito, muito grande ele escreveu livros ele estava na televisão o Senhor abriu todas as portas mas veio novamente um tempo Where God said, onde Deus disse Leave your church. deixa a igreja dê ela para um outro pastor I want you to be with me. eu quero que você esteja comigo you see, he treasured você vê, ele atesourou estar naquela montanha More than he treasured mais do que ele queria the below the as pessoas que estavam lá embaixo da montanha amém? amém porque quando você esteve ou está na presença de Deus lá em cima daquela montanha você percebe que não tem nada para dar se Deus não produz isso em você pare de tentar fazer o trabalho de Deus We do, right? O Senhor sabe muito mais do que nós sabemos, não é verdade? Or a trial for years and years? E quantas vezes nós ficamos ao redor dessa montanha de tentativas, de fracassos por anos e anos? E nós continuamos andando ao redor, andando ao redor, e nada Todos os dias as mesmas coisas. We need to stop. Nós precisamos parar. Wait on God. Esperar no Senhor. Você sabe o que aconteceu com os 70 anciãos? e os homens que foram mandados que ficassem lá e esperassem se você continuar lendo quando Moisés terminou de receber todos os mandamentos ele começou a ouvir ouviu um barulho vindo do acampamento Here was in the presence of God, giving, giving life, giving word and commandment from the mouth of God. But the people got tired of waiting. Are you tired of waiting as well? Você Because if you are, se você está You're going to do things your way. Você vai fazer as coisas na sua forma. And Deus quer trazer para você uma palavra viva, talvez através de um mensageiro. God's vai ver algo E quando esse Deus, ele que ele não ficar, não está feliz Because he got to the bottom of the mountain. He, Moses got to the bottom. Quando ele chegou lá embaixo na montanha, e o que ele viu? Alguém consegue responder? Come on, somebody, on. On. somebody oh, okay. Okay, yeah. What were they O que eles fazendo? Wow. Yes. E it qual form? E era formato de quê? Mm -hmm. De um presente. Now how does that happen? Como isso acontece? How does Aaron, como Aaron, his sons e os seus filhos, the seventy elders, the setenta anciãos, and all of Israel, e todos a Israel, start worshiping another god? Começam a adorar outro Deus? After they had seen God. Depois eles terem visto Deus e Eu te falo que é a mesma condição da igreja hoje. They have, seen God move. Eles viram Deus se mover. They have seen miracles. A viu milagres. God has done great things. Deus fez coisas maravilhosas e tremendas. But when it comes time to wait, mas quando vem o tempo de esperar, they They something else to eles pensam em outra coisa para fazer and it turns into a calf. e transformam isso em um bezerro de ouro and they give everything to make that false god. e eles dão tudo para fazer aquele falso Deus porque quando o povo de Israel saiu do Egito eles tinham muita prata e muito ouro And they donated it to the wrong project. E eles doaram para o projeto errado. There's been a lot of time, energy, and money Tem havido muito tempo, energia e dinheiro. Spent sendo gasto. Something that God had not spoken. Em coisas que Deus não falou it came from a person's heart they wanted to do something <laughs> but they wanted to do it their way because where is Moses we haven't seen him for a while <laughs> so we might as well figure this out ourselves and they create programs se eles criam programas that they can do. de coisas diferentes que eles possam fazer. And God looks down. E Deus olha para baixo. E quando Deus diz, Quando que eu te mandei fazer isso? When did I give you that command? Quando que eu te mandei fazer algo assim? And remember, when God gave Moses the plan, it was very particular. Lembra que quando Deus deu um plano para Moisés, ele era muito específico. Everything that made up the tabernacle in the wilderness. Tudo que era ser feito no desert, o tabernáculo. God gave specific words. O Senhor deu palavras e instruções específicas. How many of this? Quantos disso? How many of that? Where to put them? Onde How to use them? Como But we think we can walk into a place and just... Do it the way we want. Because I saw someone else do it like that. Eu vi And they jeito. had great success. E eles foram so I can do it too. Então eu posso fazer. And they make a golden calf. Um Out of their energy. Tirando a sua própria energia do seu próprio dinheiro. E eles não deram ouro para Deus. Because they like what they created. Que eles they partied over what they eles created. Por causa do que, oh, que look at this church. Oh, olha essa igreja. Look at this band. Olha essa banda. Oh, look at this Sunday school project. Olha que lindo. The goal was still there. O They could still see the gold Eles ainda they podiam ver um o ouro. ali Os profetas olhavam para ele. It, to to Poderiam, podiam tocá-lo. Listen, when you give something to God. Olha, quando você dá algo para Deus. Maybe you won't ever see it again. Talvez você não veja isso nunca mais. Like Moses, como Moisés. Eles pensaram que nunca veriam demais. Nós nós somos bobos em segui-lo. Igreja, se nós vamos fazer as coisas corretas, é. Nós temos que parar até que nós venhamos ouvir de Deus. You don't go get married because someone looks good. Você não vai lá em casa com alguém porque essa pessoa é bonita ou de boa aparência Or they make a lot of money. Ou porque eles são ricos e conseguem muito dinheiro you wait on God. Você espera no Senhor you don't just go out and buy a house. Você não vai só não sai ali na rua e compra uma casa because you can afford it Porque você consegue pagar por não. you wait on God você espera Senhor. everything Tudo that you do que você faz. should be given to God first deveria ser dado primeiro ao Senhor. not doing it your way Para que não seja feito do seu jeito. wait on the mountain like you were told Espere na montanha como você foi mandado. wait on the mountain like you were told Espere And when God sends Moses down. You have the complete plan. You'll know exactly what you're supposed to do. He'll tell you exactly how to do it. We stand God, a palavra diz que um dia nós vamos estar diante do Senhor Seremos julgados pelas nossas obras, boas ou ruins E ele fala que alguns das suas obras serão queimadas E Talvez a alma possa ser salva I know a man. We've met him and been in his ministry before. Um a And he was taken up in a vision. Ele foi visão. And he was shown. Ele foi a ele the judgment seat of God. A do do and he saw leaders, e ele viu leaders. all over the world. De, ao do mundo. leaders E Deus estava trazendo um de cada vez a sua <mum> presença. And he called up one man. E ele chamou um homem. And and the man that saw the vision said all the rest of us were trembling. All the rest of us that were waiting to be <mum> E todos os de que estavam esperando para They were afraid. Because they knew they were about to be judged. And they saw this man come before God's throne. And God looked down at him. He said, Where was your heart? And he looked over at the man who had the vision. E ele olhou para esse homem que estava tendo a visão. Ele disse: naquele dia eu vou julgar pelo coração. Se eles não fizeram do jeito que eu falei, if they don't wait on me, se eles não esperam em mim, they everyone else, e, se ele, e seguem todos os outros demais. Their works will be burnt. And he turned back to the man. ele se novamente homem. All his works were burnt. Todas as suas obras foram he queimadas. He had orphanages. Churches ministers under him everyone, everyone knew him and everything he had done his whole life was burnt because he didn't stay connected with God's he heart he did it his way You can be very successful. Você pode ser muito to do things por fazer coisas the way other people do them. Da forma que outras pessoas fazem. You can be very famous. Você pode ser muito famoso. Everyone in the world can know your name. But God knows your heart. Mas Deus conhece o teu coração. And on that day, e naquele dia no one will be patting you on that. ninguém vai ficar dando tapinha nas suas costas. Your, your works will be burnt, ou as suas obras serão queimadas or God will find of ou Deus vai encontrar algo dele. God said, "I searched through Israel to find a man after my own heart." Um And I found David. Davi. I fear. Eu sinto, With a healthy fear of God. Eu temo, com temor. Bom o Santo do Senhor. te do anything De fazer qualquer coisa. That God does not say to do. Que Deus não tenha me falado para fazer. It's big or small, e não importa se é grande ou pequeno. I don't want do Eu não quero fazer nada. That me. Que aqui venha me agradar. And God. E não agrade a Deus. amém? A igreja perdeu o temor do Senhor. Então, quando Moisés desceu daquela montanha e viu aquele bezerro de ouro, ele percebeu que essas pessoas não eram boas o suficiente para ver aquilo que Deus tinha acabado de escrever naquelas pedras. Então, ele jogou elas. I don't want to spend my life eu não quero a minha vida waiting on God esperando em Deus, God writing for me Deus escrevendo mim what he needs what he wants o que ele quer, and then just the time he's about to break it down I'm making a golden calf eu faço um de I want to do it his way eu quero fazer da forma dele. I want to hear from eu quero ouvir o de Deus I don't care how else does it. Eu não me importo como todas as pessoas fazem pelo. Para gente dentro fazer alguma coisa andais mexer quando não é vantajoso de Deus. That's why I am very careful. E por isso que eu sou muito cuidadosa. I admire the silence. Eu não me importo com o silêncio. I don't have to keep the noise going. Eu não preciso manter o barulho continuando. When has got me in a service quando when God has me preaching in a sermon sometimes I just have to stand there and wait till God tells me what to do next and I tell you it's <laughs> it's so powerful I know that there are souls and lives that God E se eu perco isso? Maybe I sing the wrong song. Talvez uma canção que foi cantada errado. Maybe I E Eu não quero dizer que não tem barulho quando Deus se move. Tem bastante barulho quando Deus se move. just saying, I'm not here to make something happen. Eu não estou dizendo que eu não estou aqui para fazer algo acontecer. And I don't want you to think that you need to be one that just makes something happen. Eu não quero que você pense que você tem que ser alguém que faça as coisas acontecerem. Encontre a presença de Deus. Hold on to the presence of God. Se se mantenha na presença de Deus. God says to stay there, stay there. Fique lá quanto quanto tempo Deus quer que você tem lá. ficar Houve um tempo na minha vida. I had been in full-time ministry for like 30 years. Eu estive no ministério por tempo completo durante mais ou menos anos. it was 45 years. Não, foi 45 anos. And God took us to a place to live. And for 15 years. O Senhor mal me deixou fazer algo no ministério. Eu fazia algumas coisas aqui e um pouquinho lá. Mas ele me disse, eu quero você comigo. Então eu sentei naquela montanha. Meu esposo e minha filha. Nossa equipe. We waited on God. For, for about 15 years. mais ou menos 15 anos. People would call me. Pessoas ligavam. Pastors would call me. Pastores ligavam. What are you doing? What are you doing? Why are you just up there on that mountain? They could not understand. They would call me and tell me what great. Things God was doing in their ministries. Eles contar as coisas grandiosas que o Senhor fazendo nos ministérios deles. And they say, "What's God doing in your ministry?" o que fazendo no ministério. I said, "I don't have a ministry." I'm just sitting out here with God. Suddenly, de repente. Suddenly, de repente. God spoke. Deus falou. I didn't expect it to be what He said. Eu não tava esperando de ouvir o que ele falou. It started with two things, but I'm only going to talk about one. Ele começou com duas coisas, mas eu só vou falar de uma. One night when I was sitting in my prayer chair, I called it. É uma coisa, eu Was around 4 a mais ou menos às quatro da manhã. As, eu, porque eu orava nas 11 muitas vezes até o sol nascer. the Lord. Esperando no Senhor. To the Word. Escutando a palavra. Praising. Adorando. Walking. Cam forward. Caminhando. Just waiting on God. Esperando no Senhor. I didn't tell God what I wanted. Eu não falei para Deus o que eu queria. I asked God what He wanted. Eu perguntei para Deus o que Ele queria. And one night while I was doing what I always do, an angel walked into the room. He had this big scroll. ele tinha esse esse rolo grande como se fosse um documento enorme he in his hands. e ele tinha nas suas mãos And he made an e ele entrou para fazer um anúncio like more than just me. como se ele estivesse falando para mais pessoas não só para mim e ele disse eu estou e ele disse: "Eu estou chamando, e comissionando a certain group of people, um grupo de pessoas, para go to Israel at this time a Israel nesse tempo and to pray. E Yom. and e então, ele se virou para mim, said, e ele disse: "Você aceita essa missão?" o "Que você diria?" I was so excited after 15 years I finally got a commission from that point on God began giving me commission after commission after commission I don't know. He may have me wait again. He may have me wait again. Talvez novamente. But I was told to wait on the mountain. fui Until the word comes down. Até a palavra I'm committed to the word. I'm committed to Jesus Christ. Jesus Cristo. The living word. A palavra eu estou comprometida com Ele. And I won't go anywhere e eu não irei em lugar nenhum. Ou farei nada. Que Ele não tenha me comissionado. Amém. Porque eu não quero me parar diante do Senhor e tudo que eu fiz na vida ser queimado. E se ele me quiser eu fazer uma coisa e eu puder fazer o bem, I'll do it with everything I have. Vou, falar, vou fazer com tudo o que eu puder, todas as formas. Amém? I believe God's giving this church a word tonight. Eu acredito que o Senhor está dando a esse igreja uma palavra nessa noite. Learn the heart of God. Aprenda o coração de Deus don't come in here with expectations of, of this or that wait on God in your spirit when you're worshiping the Lord você está o Senhor, connect with Him conecte com, conecte com o that's your time To connect as a family, One God, com and many family members, and we can come together, e nós nos and we can connect together, e nós nos and God can do great things, because of the power, of connecting with God's family com a de Deus. at the same time no mesmo in the same place no mesmo lugar. God will come down Deus desce. He will come down ele vai descer. Yeah. but don't fake it You really need to connect. você realmente precisa se conectar you really need to connect. você realmente precisa que seja a verdadeira conexão Otherwise you're just being religious. senão você somente está sendo religioso That will be burnt. e isso vai ser queimado It has to be a connection with the Father. tem que ser uma conexão com o Pai quando você caminhar e entrar aqui você Senhor você diga, I am here. Eu estou aqui. I stand as a soldier. Eu me como um I'm in an army. Eu estou em um I'm here to connect with you. Eu estou aqui me Flow through me. Venha fluir através de mim. And flow through my neighbor. E fluir do meu irmão. Flow through the pastor. Venha fluir do nosso pastor. Flow through my. Nice. Let us connect. Que nós who nos conectar. Com ele. Que no Let us connect. Que nós nos With God. Together. Juntos. And you watch how God moves. Yes. Você vai had a dream last night. Teve um sonho ontem à noite. She cried out to God. Ela a Deus. She was waiting on the mountain. Ela estava esperando na montanha. And God, she saw Jesus, you guys. Ela viu Jesus. She saw Jesus. Ela viu Jesus. <laughs> That should mean something. When I went to pray for her, Antes que eu soubesse tudo o que estava acontecendo. She grabbed my hand, really strong. Ela segurou minha mão com bastante calma. E eu pensei, essa é uma mulher forte. E quando ela me contou o que ela sonhou. She knew ela sabia. That from that dream, que, na que naquele sonho. Ela fez uma conexão com King o rei dos reis e o Senhor dos senhores ela é um testemunho aqui nessa noite say to you. do que eu estou dizendo para você That's what isso é o que acontece when you quando você se conecta I'd wait a million years for that one connection. Eu esperaria um milhão de anos por, é, por essa conexão. E about you? Você? All the right now. Eu, eu vejo pessoas chorando aqui ao redor de, do salão todos. Because you feel the same way I do. Porque você se sente talvez do mesmo jeito que eu. Sometimes we just need to hear it. Be reminded. When God raises up a voice. O a sua voz, and that voice says go up the mountain. Diz, wait outra. here on Mount Sinai. Que até que eu and don't move. Não se mexa. When God says go to Galilee. When the Vá Galileia, e If God says, Wait in Jerusalem. So you have the power. God speaks in His Word about time being full. He It said in the fullness of time. Ele fala na God said in plenitude God His Son. Ele enviou o Seu Filho. It said when the day of Pentecost was fully come. Mente veio eles tinham uma mente e um acordo together in unity eles estavam com uma mente, pensamento e uma unidade um corpo então agora nós estamos chegando a um novo tempo Completo, plenitude. and this fullness of time e este tempo, is going to change everything uh, the world has ever known about time tudo que mundo sabe sobre o tempo. there's going to be a war uma guerra in the physical fisicamente. and a war in the spirit Guerra no Espírito. And this of time e nessa plenitude do tempo, o tra a plenitude de Deus. In God's people. as pessoas, so, é o povo de Deus, they will shake the world. E eles vão sacudir o mundo. The fullness of iniquity or sin is going to be full. That's what we're going to war against. Evil is going to be as evil as it can be. <laughs> And holiness will be as holy as it can be. santa And they will stand in battle, face to face. evil Evil against, against holiness. A And they'll fight it out. And then Jesus will come back. to Eu parte dessa igreja, você. Yeah. Yeah. Yeah. This is the last glorious stand of the church. É a última é last... okay. Vai ser o nosso, Vai ser o último esforço da igreja. And, and Something that all of heaven is watching. E vai ser algo que todo o céu vai estar observando. All of hell is e o inferno tremendo. The says, the knows time is short. porque que a palavra diz que o inimigo sabe que o tempo dele é curto. Therefore, he's sending out war against the church. E ainda assim ele está tentando fazer guerra contra a igreja. <risos> And there's haver muitas mortes. You read in Revelation. Você lê na, na palavra em Apocalipse. There's many martyrs under the throne of God. Martyrs. Okay, tem muitos mártires uh, diante do trono do Senhor. Haverão nesse tempo de guerra, And they're crying out to God. E eles estão ao How long, Lord? Quanto mais, quanto tempo mais, Senhor? Will you allow this evil to go on? continue? And, and God answers and says, e Deus e diz, Until all the martyrs when I'm finished with it when the total amount of martyrs is finished I have a friend who's a prophet she said I have asked God to allow me the privilege of being one of those martyrs because the Bible says they're under the throne I guess none of you thought that was where you would like to be. Eu creio que nenhum de vocês imaginou que o lugar onde você quer estar. Eu guess some alguns de vocês não sabiam essa parte dos cinco Fivefold teachers, uh, five ministros, ministers, prophets, profetas, fivefold Everyone that followed Jesus was put to death except for John. Everyone, Everyone. todos, millions, and do you know that today? There is more martyrs in the last 15 years. Existem mais mártires nos últimos 15 anos. For Jesus Christ. Por Jesus. And all the world has done or put to death from the beginning. Are you praying for them? Do you think about them? Because the Bible said. As if you're with them, você pense As if you're prison with them, And I believe with all my heart, When you pray for the que church. that is the greatest privilege. There's a, there's an organization called the Voice of the Martyrs. Tem uma organização chamada A Voz dos Mártires. Look it up and read. Porque they help the church all over the world. Porque eles Ajuda as igrejas que estão sendo perseguidas estão sendo That's brothers. Esses são That's irmãos. your sisters. São suas irmãs. We're the church. Nós somos We're a igreja. We're the gente. body. Nós somos o corpo. Se off Senhor, cortado. I pray for the church around the world. Not just Brazil. Not just China. Not just India. Let God give you a country to praise for. It may change every day. But be a part of the war. Be a part of Dê sua força. Give your strength to the Lord. Dê sua força, ao Senhor. To be used in this last battle. Acessado na sua última batalha. Stand before God. Levante diante de Deus. Say Father. E diga Deus Pai. Here I am. eu estou. I'm ready for duty. Eu estou preparado para o serviço da batalha. Give me my helmet. Me dá meu capacete. Give me my shield. Me dá o meu escudo. When you cry for what He cries for, when you love the way He loves, when you become one with His cry, when you one with His cry, let's do that right now. Lord. I pray. For my brothers and sisters. Meus that are in prisons. Que prisões, who are being beaten. Que who are being tortured. Que estão sendo who are being separated from their families. Que estão das suas famílias, who have spent 20 and 30 years in a prison camp. Que já 20, 30 anos de prisões, because they stood Jesus, se por Lord, we stand. Let them feel it today. And we lift them up to the Lord. Nós os levantamos diante de Ti, Senhor. You know who they are. You know where they are. We lift them up. We lift them up. Senhor. May they feel warm, que eles sentir aquecidos. prayers orações que do céu on heavenly ground these are the prayers god gives you essas são when you wait on the mountain Until God speaks.